Olá, eu sou a Maria do blog Love Maria e nós chegamos aos 25 mil seguidores. Quando nós chegamos aos 5 mil seguidores há um ano atrás, eu fiz um desafio fotográfico onde tirei fotos sozinha numa casa de banho. E embora seja um sítio super estranho para tirar fotos, eu adorei os resultados e achei que seria uma ótima altura de fazermos outro desafio. Agora chegamos aos 25 mil seguidores, por isso eu vou fazer um desafio fotográfico, na é mesma, Mas o desafio deste vídeo vai ser criar fotos do Tumblr fora de casa e sozinha. Por isso, se vocês quiserem ver como é que me correu, que fotos é que eu tirei, é só continuar a assistir e espero que gostem. Ok, primeiro vou-vos explicar o que é que vocês podem fazer para fazer o mesmo que eu e depois vou-vos mostrar as fotos, por isso Primeira coisa de todas, equipamento Eu para estas fotos só usei o meu telemóvel e um tripé Se vocês não tiverem um tripé em casa e quiserem fazer um muito facilmente eu criei um vídeo para vocês onde vos ensino a criar tripés com coisas que vocês encontram em casa muito facilmente por isso se vocês quiserem fazer estas fotos e não tiverem um tripé eu deixo-vos o link em baixo para vocês poderem ver de equipamento está feito. Pelo menos estes são os essenciais que vocês precisam mesmo, mesmo, mesmo, mesmo muito. Agora vamos falar de segurança, porque sempre que eu faço um vídeo fora de casa, vocês dizem que vão ser assaltados se estiverem sozinhos, se estiverem com o telemóvel na vossa mão. Se vocês quiserem mesmo tirar estas fotos sozinhas, existe uma forma de vocês estarem o mais seguras possíveis. Por isso, a primeira coisa é arranjar um guarda-costas, que é basicamente irem com os vossos pais ou irem com um grupo de amigos para o sítio onde vocês querem tirar as fotos e assim vocês já sentem alguma segurança, mesmo que eles não queiram retirar as fotos por não saberem ou por não quererem mesmo, vocês podem sempre tirar essas fotos sozinhos e sentem alguma segurança porque estão rodeados de pessoas. A segunda forma de vocês estarem o mais seguros possíveis é vocês passarem um sítio onde vocês querem tirar as fotos antes de tirarem as fotos e assim vocês conseguem planear as vossas fotos mesmo ao último detalhe para as várias localizações, ou seja, vocês veem uma parede fantástica e querem uma foto de outfit tentem encontrar o sítio onde vocês podem colocar o vosso tripé e tentem ver a que horas é que há menos pessoas lá e assim vai fazer com que vocês sejam o mais rápido possível porque vocês vão chegar lá tirar a foto em 2 segundos e estão prontos para passar para outra foto, por isso é uma ideia. A terceira forma de vocês serem o mais rápido possível e estarem o mais forças possíveis é treinar as poses também em casa. Vocês podem fazer isso muito facilmente à frente do espelho ou saber mais ou menos o tipo de poses que vocês querem para chegar lá, tirar e já está. A quarta forma de vocês serem o mais rápido possíveis é usar um o comando 2. O temporizador da vossa câmera fotográfica. Ou 3. Usar como comando os vossos fones de telemóvel. Os botões dos vossos fones funcionam como um comando. Embora tenham um fio, funcionam como um comando mesmo. E em relação à segurança, é isso. Por favor, se vocês acham que o sítio onde vocês moram é muito perigoso, Tirem essas fotos dentro de casa. Isto, como o nome diz, é um desafio, é um desafio para mim. Se vocês acharem mesmo que não é seguro, por favor, não façam isso, tenham cuidado, claro. Ok, vamos passar para as fotos. Em relação às fotos, a primeira foto que eu tirei foi num muro pequeno. De certeza que vocês encontram muros pequenos em qualquer sítio. Por exemplo, há casas que têm pequenos muros a dividir a casa. Também há aquelas divisões entre a praia e o passeio. No meu caso, eu encontrei este muro Uh, como uma divisão entre o metro e o passeio, por isso, vocês de certeza que encontram um muro em qualquer sítio. A única coisa que eu fiz foi colocar o meu telemóvel um bocadinho à minha frente e colocar o corpo todo em cima do muro e uh, eu achei que a foto ficou super interessante porque o ângulo estava perfeito, via-se imenso o céu e acho que ficou mesmo muito bem. Vocês também podem tirar uma foto em que estão com as pernas para baixo, ou seja, estão sentados uh, normalmente no muro e a foto também fica bastante interessante. Na segunda foto eu queria mesmo tirar uma foto a andar e vocês também podem tirar fotos a saltar e a andar em direção à câmara ou a andar para longe da câmara e ficam de costas. Para isso que vocês precisam de fazer é encontrar um muro à beira de uma estrada, colocam o temporizador a dar para 3 segundos e o que eu fiz foi andar para longe da câmara, e depois voltar, e depois andar outra vez, e depois voltar, e as fotos ficaram bastante interessantes. Fora da minha casa, eu tenho uns pequenos degraus que levam a um jardim, e o que eu fiz foi sentar-me lá, colocar a minha câmara um bocadinho atrás de mim, ou seja, só apanha as minhas costas. Uma coisa fantástica de fotos em que estão a ver as nossas costas é que ficam sempre bem. Se nós estivéssemos de frente para a câmara, podíamos ficar com os olhos tortos, ou com uma expressão estranha, mas como é de costas, o nosso cabelo vai ficar sempre perfeito. Acho que fica sempre muito bem. A única coisa que eu fiz foi encostar-me um bocadinho aos degraus, aos últimos degraus, e coloquei as minhas pernas um bocadinho lado para a câmera também apanhar as minhas pernas e as minhas costas. E acho que a foto ficou mesmo interessante. Outra foto que eu adoro tirar e eu já vos tinha dito que ficam sempre bem, são fotos sentadas em escadas, eu não sei porquê, mas essas fotos ficam sempre, sempre bem. E o que vocês precisam de fazer é encontrar umas escadas e encontrar um muro perto dessas escadas. E depois com o temporizador fui tirando algumas fotos e até uma delas coloquei no Instagram porque achei que ficou mesmo muito interessante. Outro truque que eu vos queria dar é que se vocês tiverem um tripé que seja minimamente maleável, vocês podem usar uma árvore como um tripé. Ou seja, podem colocar no tronco da árvore e fica à medida que vocês quiserem. Por isso, para esta foto, que eu também coloquei no Instagram, o que eu fiz foi uh, colocar o meu tripé à volta da árvore um bocadinho, para ficar minimamente seguro. E depois, com o temporizador, tirei algumas fotos. E também gostei mesmo do resultado, acho que ficou super interessante. Por último, eu queria tirar, mesmo muito, uma foto sentada no chão. Acabei por encontrar um sítio fantástico, parece que... A estrada acaba numa floresta, por isso achei que seria o sítio perfeito. Coloquei o tripé na, na estrada, tentei colocar mesmo mesmo no centro para ficar o mais interessante possível e fui a correr para a frente da câmara e acho que esse contraste das árvores atrás e da estrada Ficou super interessante, eu tentei ser super rápida por isso que vocês estão a ver a correr. E estas são as fotos finais em conjunto, para vocês verem que fotos é que eu tirei. Se vocês quiserem saber como é que eu editei estas fotos, eu vou colocar-vos aqui uh, as características que eu dei no qualquer para as fotos ficarem exatamente desta forma. Uh, espero que vocês tenham gostado deste desafio, espero que vocês tenham gostado das fotos que eu tirei. Não se esqueçam de subscrever e deixar gosto se vocês gostarem mais de desafios destes, e é isso, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de ver o último vídeo que eu fiz, e espero ver-vos aqui no próximo vídeo.